fazer a demonstração aí com as varas aqui tá as varas o bar o pessoal que tiver interesse nesse material a descrição tá aí embaixo do vídeo nós estamos aí com umas para viajar agora segunda-feira então agora nós vamos tentar filmar aqui, vocês tem uma ideia, aqui nós fizemos um risco o pé aqui ó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 Pegaria só um pedacinho, enterraria uns 50 centímetros de fundo e tampava o lugar. Mesmo que passasse outras pessoas em cima, caçando, um detector, um qualquer tipo de outra coisa, não conseguiria achar esse veio. Então, essa é a demonstração que nós vamos fazer. Porque, por exemplo, do jeito que está aqui, eu vou embora. Se vinha outra pessoa com detector, com a variônica, ou vinha com uma forquilha.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 é que elas faz o que elas têm que fazer, elas caçam o que elas têm que caçar. Outra coisa, a e as varionicas, que antigamente era chamada de vara iluminada, até hoje ainda às vezes fala vara iluminada, e é uma coisa muito antiga, e a maior parte das minas de ouro do Brasil foi descoberta com elas. Antigamente, há 300 anos atrás, 400 anos atrás,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 dois três ela já virou agora vamos ver aqui lá aqui está o veio água aqui tem o aqui tá a água a água tá no intervalo aqui ó dos quatro metros você vê que ó aqui é um aqui ela cruzou aqui de novo que é o rabo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 se você pensar que vai furar 100 metros aí vai dar água não vai não então é 150, 200 metros você furar, furar de água e esse vídeo da frente vai ser o vídeo com as furquilhas mostrando aqui também como é que as furquilhas funciona aqui dentro até o próximo vídeo aí, até o vídeo 2 nessa parte branca aqui Maurício não tem o Caulim. vou dar uma olhada aqui pra mim ver o que que acontece Tira com a mão aqui, que é feito tempo real, viu? Tem que dar uma lavada para ver melhor, né? Esse aqui ainda continua ainda maracacheta, tá misturado, tá vendo? maracacheta. E ela corta para aqui adentro É ah. um negócio mais duro aqui. Não sei o que aqui. Então, aqui Tem um negócio brilhoso aqui, mas separar aqui. tipo com um caroço de arroz. Acho está tá com um brilho aqui. Não é, já vi aqui, maracacheta. É maracacheta. Pois é. Dá uma olhada para ver. Mas por enquanto não encontrei rubi não.